A Fundação ela tem 31 anos né? e ela funciona com a nossa missão, é a ressocialização. A gente tem ações e projetos que estão voltados para essas pessoas que são privadas da liberdade. Então, a gente trabalha em algumas oficinas né? dentro do sistema prisional e, principalmente, a gente trabalha na questão do, de alocação do mercado de trabalho dessas pessoas que estão no regime semiaberto e aberto. A gente tem vários depoimentos né, de pessoas que já passaram por nós, por nossos programas, né, os projetos de capacitação e qualificação. É, existem depoimentos de pessoas que conseguiram é, reintegrar, voltar ao mercado de trabalho, é, até mesmo diante das oficinas que a gente promoveu. Agora, o que é bom para as empresas? porque a gente não é pelo regime CLT, então ela é isenta de 13º, férias, de toda a questão previdenciária. Então, quer dizer, a empresa ela não tem essa a questão trabalhista também. Então, para a empresa isso aí já é, uma, é importante, porque é, não tem esses gastos.